Se liga aqui nesse vídeo, eu vou mostrar para você uma estratégia aqui agora de over 2,5 Várias pessoas sempre perguntam, Júnior, você só passa estratégias de ambas e ambas e ambas marcam Over 2,5 não tem? Então se liga que eu vou te mostrar aqui agora uma estratégia matadora para over 2,5 No qual você pode colocar 50, 100, 200 reais com apenas uma duas entradinhas no seu bolso E bater sua meta e sacar esse dinheiro, então simbora pro para o vídeo Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, criador do, do, do site de análise e por aí vai, e no vídeo de hoje eu quero mostrar para você uma estratégia matadora, simples de executar, na qual poderá colocar aí 50, 100, 200 reais no seu bolso. Antes da gente ir a estratégia eu quero até te perguntar, qual que é a sua meta diária hoje? Quanto de, de meta diária hoje seria interessante para você ganhar no final do mês? Por exemplo, 50 reais por dia te dá 1.500 reais no final do mês, por exemplo. Quanto? Coloca aqui na, na, nos comentários qual que é a sua meta diária hoje e responde o seguinte coloca se você realmente tem conseguido parar quando você bate a sua meta. Porque eu vejo que muitos alunos têm essa dificuldade em parar quando bate a meta. Que aí vai respondendo aqui que eu vou respondendo vocês também com algum insight com alguma coisa que possa te agregar, beleza? Bom, então Vamos lá, vou compartilhar a minha tela. Antes de mais nada, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, ok? Porque eu tenho certeza que os conteúdos aqui poderão te ajudar cada vez mais. E outro detalhe, antes da gente ir para a estratégia, já quero pedir para você entrar lá no grupo grátis. Olha só, são mais de 28 mil pessoas dentro do grupo gratuito, ok? Mais de 28 mil pessoas dentro do grupo gratuito. Olha só que interessante isso aqui, ó. nós acabamos de enviar um green. Ó. Esse aqui é o resultado de um aluno, olha só. Colocou 140 reais. Voltou 294 reais. Coloca o som de caixa registradora aí, editor. Ó, tô aqui ó, resultado de alunos, tá? Tá refletindo um pouco ali. Aí ó, mais um green no grupo grátis, tá? Ontem também ó, aqui ó, tivemos mais greens. Então todos os dias nós mandamos algumas entradas lá pra vocês também. Então o link do grupo grátis vai estar tá aparecendo aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado ou aqui no card também vai estar tá aparecendo o um link do grupo gratuito. entra lá. Bom, vou compartilhar a minha tela pra você aqui agora, pra gente já falar sobre essa estratégia de Uber 2,5, e meio, que eu sei que muitas, muitas pessoas aqui gostam desse tipo de estratégia também, tá? Bom, estou compartilhando a minha tela, já estou com o um site de análise aqui aberto que eu vou mostrar para você, vou desenhar para você essa estratégia, lembrando que hoje em dia no nosso site de análise, você tem a opção de você criar o seu próprio robô, exatamente, tá? Então eu vou te mostrar essa estratégia, é interessante que você tenha acesso a uma plataforma de análise, tá? Para você acompanhar. Você pode acompanhar também com a tela da Best365 ali aberta em tempo real. Só que você depende de ficar ali o tempo todo acompanhando, tá? É, não tem problema nenhum, não. Mas quando você tem um site de análise, você consegue acompanhar o mercado de uma forma mais ampla. Então é uma ferramenta de trabalho. Só que aí dentro do nosso site de análise hoje, ó. Tá vendo aqui em cima onde tá escrito robôs customizados? Você consegue criar um robô baseado por exemplo na estratégia que eu vou te mostrar aqui agora então digamos que você goste dessa estratégia que eu vou te mostrar aqui tá digamos que você acha interessante e aí dentro do nosso site de análise você pode criar um robozinho que vai te mandar toda vez que essa estratégia que eu, te, que eu vou te mostrar aqui bater ele te manda a entrada com alguns minutos antes para você fazer essa entrada beleza é, então vou deixar o link do site de análise aqui na descrição do vídeo para quem quiser a partir de 39,90 você pode fazer aí. É, você já pode começar a criar seus próprios bots E receber as entradas aí no seu próprio Telegram, beleza? Então vamos lá, a estratégia é para over 2,5, ok? Então o primeiro ponto aqui, o que, que a gente vai analisar, tá? Quando você entrar no site de análise, ok? Você vai vir aqui nessa barra lateral Que aqui tem todos os mercados, ó Então nós queremos ver como está o mercado de over 2,5, ok? Então você vai procurar aqui por over 2,5, ó Tá aqui, ó, over 2,5, beleza? Então já está aqui no meu caso, ok? E aí você tem duas opções, tá? Você pode ver o mercado por campeonato separadamente como tá aqui ó nós estamos vendo aqui o mercado da copa do mundo agora você clica aqui você vê o mercado da sul-americana por exemplo você clica aqui você vê o mercado da primeira chip por exemplo ok ou você pode simplesmente vir aqui nessa aba de horários ó, clicar aqui em multi horários quando você clica em multi horários ó, já fica todos os campeonatos abertos aqui ó e se você quiser maximizar isso ainda ver tudo em tempo real você pode clicar aqui no modo compacto ó. no modo compacto ele vai te mostrar todas as telas juntas Olha só que legal só não vou ficar com, a tela, com todas essas telas juntas aqui, porque fica menor aí para você enxergar. Então, vou voltar aqui no horário normal, mas é só para você entender. Então, vamos lá, vou clicar aqui de novo na barra lateral. Vou vir aqui em Over 2,5. Pronto. Ele vai mostrar o mercado de Over 2,5. Então, qual que é a estratégia? A estratégia ela é baseada é, numa máxima de mercado, tá? Então, eu já estou com o robô até configurado aqui, mas eu vou te mostrar como que configura também, se você quiser. É, aqui é alguns robôs que eu estou testando, tá? E aí, olha, eu vou te mostrar mais ou menos o desenho aqui, Tá? Então o seguinte, a máxima é de 8, então como assim de 8? Tá? Vamos localizar aqui, ó, só para você entender, deixa eu limpar aqui primeiro a tela Então nós vamos localizar aqui uma sequência de 8 jogos sem sair over 2,5 Porque eu quero te mostrar a assertividade deste padrão tá? Então vamos procurar aqui, deixa eu ver se tem algum aqui, ativo neste exato momento Vamos aqui na Sul-Americana primeiro, demorando alguns segundinhos para abrir aqui agora o campeonato opa abriu vamos ver se nós encontramos aqui uma sequência de oito jogos aqui aqui estamos sete ó aqui temos três seis aqui por exemplo passou não deu em cima ali já bateu vamos ver vamos ver vamos ver caramba nenhuma sequência de oito jogos agora neste momento três seis opa que bateu logo em cima olha só incrível cara vamos lá três seis oito achamos aqui ó achamos uma sequência então, o que, que acontece? Primeiro ponto, tá? Essa, essa estratégia é uma estratégia que não vai mandar tantas entradas assim. Por exemplo, aqui, ó, ela mandou 16, mandou 16 entradas nas últimas 24 horas. Olha só para você ver a assertividade. Mandou 16 entradas nas últimas 24 horas e acertou 15, mano. É simplesmente surreal. E aqui em histórico, ó, você consegue ver aqui a assertividade, tá? Você consegue ver todo o histórico aqui que aconteceu das entradas, em quais campeonatos, etc. Então o que acontece? Você vai pegar a sequência de jogos aqui, ó, que ficaram 8 jogos seguidos sem bater ambas mar... é, Sem bater, desculpa, sem bater over 2,5. Over 2,5, pra quem não sabe, é acima de dois gols. Ou seja, pelo menos 3 gols por partida, tá? Então nós temos essa sequência aqui, ó. Ficou 3, 6, 7, 8 jogos aqui sem bater é, over 2,5. Aqui também, olha. 3, 6, 8 jogos sem bater over 2,5. Aqui tá quanto? Aqui tá 7, ó. Quase. Quase que ficou essa sequência. Beleza, mas por aqui já dá pra gente tomar base. E qual que é a estratégia, tá? Então você vai localizar quando der essa sequência. Você vai reparar, olha só o seguinte, qual que é o padrão? Deixa eu trazer meu vídeo aqui para cima para ficar mais fácil a gente trocar uma ideia, ó. Deixar aqui, ó. Então qual que é o padrão, tá? O padrão é o seguinte, você vai localizar essas sequências de oito jogos sem ter jogos com over 2,5. E o que, que você vai fazer, tá? Você vai simplesmente pular. Tá? Você vai pular um jogo Deixa eu só pegar uma outra cor aqui pra gente conseguir fazer o desenho bonitinho, ó Então você vai pular o jogo seguinte, tá? Você vai pular o jogo seguinte e vai fazer uma entrada logo em seguida Aqui, ó, vai fazer uma entrada nos três jogos seguintes aqui, ó Pronto, ó, então você pula um jogo e faz a entrada nos jogos seguintes Olha só pra você ver que legal Já bateu direto, tá vendo? Então aqui, por exemplo, nós tivemos dois greens, ó para você ver, vamos ver se em outro campeonato também temos aqui neste exato momento essa sequência também. Vamos ver aqui na Premier aqui ó. Na Premier já achei uma aqui já, ó, por exemplo, só para gente verificar. Ó. Então, temos aqui ó: 3, 6, exatamente 8, ó. 8 jogos, ok? Pula um aqui, pega a entrada, ó. Novamente deu green. Para você ver que sempre que dá essa sequência vem um green em seguida, ok? Sempre que dá essa sequência vem um green em seguida, então ela é muito assertiva. Tanto que você pode ver aqui, ó. 16 entradas nas últimas 24 horas acertou 15 mano 16 entradas nas últimas 24 horas acertou 15 isso é uma assertividade absurda ok e, e assim meu minha primeira recomendação antes de te mostrar como que você vai configurar este robô aqui evite pegar muitas entradas durante o dia eu foco muito em qualidade e não quantidade então, geralmente, eu bato a minha meta geralmente com duas, três entradas no dia, tá? A minha meta, para quem não sabe, está em torno de 200 reais, uns 350 reais por dia. Pode parecer pouco, tem gente que vem e fala assim: Poxa, Júnior, mas pelo resultado que você tem, você até é pouco. Cara, é pouco porque você parece que não enxerga, às vezes, o valor do dinheiro dentro deste negócio. Se você fizer 50 reais por dia é 1.500 no, no mês, no final do mês, e às vezes pode ser até mais do que o seu próprio salário, dependendo. Então é porque a gente não dá valor. Então se você parar pra pensar, 300 reais por dia, que é mais ou menos a minha meta, é R$ mil reais no mês. Quem aí fora que você conhece que ganha R$ mil reais aí no mês trabalhando, por exemplo, de carteira assinada? Entende? É isso que eu quero que você entenda, tá? Então é o seguinte, qual que é a estratégia aqui, ó, nós vamos desenhar ela aqui. É ficar 8 jogos sem sair over 2,5 e aí você pula um e faz a entrada, tá bom? E você faz a sua entrada aqui. Então é o seguinte, preste atenção, galera. Vou só para você como é que você vai fazer para configurar este padrão, tá? Então quando você entra aqui no seu site de análise... Deixa eu voltar minha tela para cá agora. Quando você entra aqui no seu site de análise, tá? Lembrando, você clica aqui nessa opção aqui, ó, de robôs customizados. No então, primeiro ponto, você pode simplesmente, não, eu não quero adquirir o robô, não quero nada. Beleza, tá tudo bem, tranquilo. Se você pode ficar lá na Best 365 acompanhando as partidas e na hora que você vê lá que determinado campeonato já está 8 jogos seguidos sem sair, é, por exemplo, over 2,5, você inicia uma entrada, tranquilo, tá? Só falo porque o site de análise, para quem quer ganhar dinheiro profissional com isso, é uma ferramenta de trabalho. Você precisa enxergar como uma ferramenta de trabalho. Tá? Você, tem, você tem um mercado na sua mão Você consegue entender quando o mercado está bom Quando não está e etc tá? Então a nossa comunidade também tem várias e várias aulas lá dentro Então enfim, como você vai fazer para configurar este robô? Ó? Eu vou clicar aqui ó, em criar novo robô Vou clicar aqui em criar um novo robô E aí ele abre para mim essa tela aqui ó Essa tela aqui, esses quadradinhos É como se fosse esses quadradinhos aqui do, do site de análise ó, do, do, do mercado, ok? Então primeiro ponto você vai definir o nome Eu vou colocar o nome aqui ó, de Over 2.5 Aí eu coloco aqui, entre parênteses, vou colocar aqui, ó, máxima 08, que eu sei que é referente à entrada de oito jogos seguidos sem sair over 2,5, tá? E aí o robô manda a entrada automaticamente lá no meu Telegram. Você pode selecionar por algum campeonato específico, mas eu deixo todos aqui selecionados. Então o primeiro ponto aqui é definir o padrão, tá? Então qual que é o padrão? É over, não... é over, é under, né? Under 2,5, ou seja, são jogos sem sair... Under 2,5, então você vai selecionar aqui, ó Under 2,5, lembrando que tem que ser Under 2,5 FT Que é full time, que é o resultado total do jogo HT é apenas o resultado do primeiro tempo, tá? Então nós vamos aqui baseado no full time Que é o resultado do jogo Então aqui, ó, Under 2,5 Então tem que ter 8 jogos Sem sair, é, é over 2,5, tá? Então, 8 jogos com menos de 3 gols Então você dá um clique aqui no quadradinho Dá um clique aqui em salvar, ó Clica aqui novamente, clica em salvar de novo, ó Clica aqui novamente Clica aqui em salvar novamente Clica aqui mais uma vez até dar oito, ó Cinco, seis, sete, oito Pronto, oito jogos E aí a gente vai pular esse jogo aqui E vai fazer a entrada a partir dos jogos seguintes aqui, ó Então você vai clicar aqui agora em entrada, tá vendo? Ó? Agora é onde nós vamos desenhar a entrada E nós queremos uma entrada em over 2,5, certo? Então você vai clicar aqui, ó Over 2,5 FT Clicou over 2,5 FT, você vai pular um jogo Por que, que precisa pular um jogo, tá? Se colocar logo no jogo seguinte aqui, ó como diz aqui essa própria frase aqui embaixo, ó A Bet às vezes demora alguns segundos para mandar as informações para o banco de dados Então se você colocar a entrada imediatamente após um jogo Pode ser que não chegue a tempo Pode ser que chegue faltando 15 segundos, 20 segundos para começar E não dê tempo nem de você fazer login na plataforma, tá? Então a gente pula um jogo e inicia aqui, ó E te manda com antecedência, ó Aí você coloca os jogos e vai marcando aqui em cima em salvar Beleza, ó, e pronto, ó E clica aqui em criar robô, Clicou em criar robô, deixa eu só te mostrar aqui, ó, clicou aqui em criar robô aqui, ó, o robô já fica pronto, ó, vou vir aqui em meus robôs, vou vir aqui em meus robôs e ele já tá aqui embaixo, olha só, tá vendo? Já está aqui. A partir deste momento, né, o robô já começa a mandar as entradas para você dentro do seu próprio Telegram. E o legal das entradas de over 2,5, que as odds de over 2,5 geralmente são mais altas, são odds baseadas ali em 2,40, 2,50, 2,70, 2,30, né, então são odds altas que chamam lucratividade... Legal e dependendo de, de quantas entradas você dividir sua meta, tu faz sua meta com uma, duas, três entradinhas no dia ali e sai fora do mercado que é a minha recomendação pra você soldado, beleza? Então tá aí... Uma estratégia simples para over 2,5 que acerta muito, como você pode ver ali, foram 25 entradas, é 25, 16, né? 16 entradas e acertou 15 nas últimas 24 horas. Então, vai acompanhando esse padrãozinho aí, que é um padrãozinho muito bom para máximos de mercado, beleza? Então, bom, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aqui, que seu like ajuda muito. Já se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos conteúdos, tá? E se você quiser tirar mais dúvidas, saber mais informações sobre o site de análise, você pode me chamar lá no WhatsApp. O WhatsApp está aparecendo aqui abaixo na descrição do vídeo também. E é isso aí. Até o próximo vídeo e valeu, soldado. Até mais. Tamo junto.